Filhos, together, tá tipo uma aula online, hein? Esses vídeos aqui no quarto tá da hora, né? Pronto, fala de suspensão, tá ligado, que você precisa e você quer entender um pouco. Eu vou só dar um básico para você, para você não ficar mais no ar, no zero a zero. Beleza? Pode ser dessa forma? Tamo conversado ou não? Então, a HFLAB informática, porque seu computador que trava e você não entende o que tá acontecendo. Vou botar aqui embaixo. Bom, suspensão. Você fala o seguinte para mim, Durva, eu não compreendo. Porque a situação de la mota é perfeita, porém às vezes é complicado para me de Você tá tudo beleza, você viu o vídeo de SAG que eu fiz na Target, os vídeos que eu já fiz antigo aqui, até que eu tô com uma mola amarela, o vídeo que eu falei que peru não é suspensão, né, ele é um complemento ali para aliar, tem vários, mas aí você tá com o SAG no esquema, o que é o SAG no esquema? O SAG no esquema é Peso da moto, peso do piloto totalmente armado, de como ele anda. Uma variação de até 3 centímetros, tanto na traseira quanto na dianteira. Podendo ser 3, 2,5, 2,5, é, 2,5. E isso, dessa variação, de chegando é, até 1, porque onde você deixa variação de 1, uma moto mais durinha, variação de 3, uma moto mais landalzinho para copiar. Eu gosto de motos mais landalzinhas. Todas as minhas motos, elas são, você pega lá, elas trabalham. Pra mim, suspensão tem que trabalhar. Tem um vídeo, né, que eu, eu não gosto de colocar aqui porque dá é, direitos autorais, né? Mas vai lá no Instagram, tem um vídeo do... Não sei se ainda vai estar tá lá. Do Zarco virando mortal a moto no cavalete, que é mais difícil ainda a moto no cavalete trabalhar. Ele vira um mortal. Cara, olha o rapidez do retorno da moto. Uhum. E ela trabalha. Tem uma do Morbidelli que ele chega comemorando. Ele pula aqui assim, a moto tá assim também, ó. Uhum. E aí os caras acham que moto às vezes tem que ser pau, e não é. Aí vai lá dar tudo no número de sua direção, dá tudo não sei o que Aí o cara, pô, eu dei cinco cliques de pré-carga, os cinco já, e por mesmo assim ela tá assim. Irmão, você só aumentou o efeito da mola, e a hora que você passa um negócio ela te devolve de um jeito que vira um pouco bol velho. Então você imagina, você tem uma mola, você apertou mais ainda, é física, e eu não sou bom de física. Cara, o que, que vai acontecer no efeito aqui? Quando você sobe na moto, nossa, que dele, sim, é ela mesma. Mas meu, o primeiro buraco é ela mesma, ela te joga lá pra cima e já era, entendeu? Então pré-carga é um, é um sair do básico. Pô, mas minha moto não tem hidráulico. Aí a gente trabalha no óleo. Tá aí o traseiro. O traseiro, se você der pra fazer uma coisa, vai fazer. Se não dá pra fazer nada, <risos> vai ter que trabalhar no pneuzinho melhor. Ou aí a calibragem pra servir como um segundo, o um complemento. Da suspensão o traseiro, tipo numa lander, né? Quando andava lá no cartódromo, montava um seu e que não tem muito o que você fazer, a não sei que você troca o promoção de desenho a gás, que sei lá, se vale o investimento, mas aí, tipo, não deu pra fazer nada, aí você vai lá e dá uma ruxadinha no pneu, para deixar ele um pouquinho mais é, aderindo, dobrando, deixa ele mais é, firme se a suspensão já tá morta, né? para compensar, aí ele compensa nesse caso, senão, não. Então às vezes eu falo assim, ah, vou colocar uma calibragem mais alta, às vezes até é recomendado no manual porque eu sou um cara mais gordo. Não, não, não. Aí se regula a pré-carga para um cara mais gordo. Aqui, chegou nisso aqui, a calibragem você faz usar normal. Acabou. Bom, beleza. Então, você fez o SAG, então tá no seu não sei o que lá. A traseira é isso mesmo, se não tiver nem retorno em compressão, a dianteira também não tem nada. O que, que eu faço? Eu vou baixar 10 meninos da dianteira, tá? Quem te falou isso aí? Para quê? Aonde você vai? Então tem uma outra coisa também que é ficar mexendo na... Geometria da moto, só se você for um cara que já sabe como que funciona cada coisa, senão você só vai se matar Tem cara que às vezes baixa, é... velho, um centímetro da... da mesa ali, porque o cara viu no mundial né? Viu lá na, na MotoGP as duas, aí o cara vê lá na MotoGP aqui assim ó É bom pra caraca aqui, assim. Esse aqui, vamos fazer aqui assim ó Aqui é a suspensão dele, aí ele veio lá no MotoGP aqui assim ó, o cara quer fazer também Aí ele, porra, agora, olha aqui, ó. Só que o cara esquece que uma Owlens, por exemplo, o que, que eu falo lá no review? Ô, 120 minutos de curso, 115, 117, 125, tal, tal, tal. Existe uma margem segura de curso. Então, às vezes, quando você vê lá Owlens, é, o cara subiu aqui e tal, não sei o quê? continua os mesmos 120 aqui embaixo. Você, quando você faz isso, você tá indo pra 110, 100, entendeu? Não é uma suspensão de mundial. Então, não adianta você fazer o que tá no mundial. Você entende, filho? Então, esse é um outro ponto também. Você está gostando desse dia? Eu sei que você está gostando. Então, bom, então não mexa na geometria. Se você for mexer em geometria, você falou para não mexer. Falei. Se for mexer para não mexer em geometria, faz o que você vê na moto original. Pô, eu tenho uma. Ou, ou, por exemplo, a ZX6. Ela tem lá a original. Agora, o que, que ela vem? 8. Né? Da mesa para cima, 8 milímetros a bengala. Certo? Tá. Como que era 12? 5 milímetros. A mesa, chassi, tal, tal, tal, é tudo o mesmo. O que muda vai ser o calço aqui atrás. Então se tem uma variação, e mesmo no numa normal race, existe a possibilidade de ela ser de 5 a 8. Então, por exemplo, ela está 0 a 0 na bengala. Abaixar de 5mm a 8 ainda é seguro e é o máximo que eu chegaria. Sendo que eu trabalharia no 5. Qualquer moto, tá no 0x0, zero zero, até 5mm tá bom. A KTM Duke, por exemplo, ela tinha duas marcações de, de, de nivelamento, que é até ali, é um ou dois acabou, não, não adianta você inventar. Então é isso, você não pode passar de 1cm, um 10mm, é muita loucura. E quanto mais você abaixa, mais rápido fica o ataque, pior fica do meio pro final da curva. se acelera, você levantou a traseira, ó, hum, hum, toda hora. Então, você tá indo aonde? onde? Ou oh, eu vou pro Serra Azul. Cara... Bengala rente a mesa. Você tá falando curva de alta, você não precisa fazer contorno de 90 graus. Eu vou andar na pedra do baú, é, serra do rio do rastro, lá, sei lá. Bom, você tem que fazer aquilo lá rápido na chuva, você vai morrer. Mas não sei. É, não tem necessidade de mexer em geometria do original antes de experimentar essas situações aqui. Beleza? Depois a gente até fala um pouco de geometria. Porque a própria geometria você altera também usando o trail brake ou a frenagem. Então não essa também. Esse vídeo tá demais. Uhum. Então não é em assim, geometria, não é assim, total. Compressão, filhos. O que que a compressão ajuda a... Vo... Ah, putz, desculpa, a minha moto não tem compressão nem retorno nem nada na dianteira. O que que você vai trabalhar? Olha, ó. Então se ela é standard, você vai sair do 5W, põe 10 e se não der certo o 10, vai para um 15. Chegando a 20, 20 eu nunca usei, acho exagero demais. 15, usando os mesmos MLs que está encomendado no manual ou que tem na bengala quando vocês esvaziou e trocou. Beleza? Tá. Se ela foi invertida, a suspensão, é no máximo 7,5, irmão. Sendo que eu sempre trabalhei com 5W e resolveu. Tá bom? Por quê? Porque você tem, é, é, tem a invertida da, da CB, mas da CB ficou do caralho. É, da CB500 ficou sensacional. Da CB650 eu também achei sensacional. Eu não mexer em porra nenhuma, mas tem cara que é louco e quer mexer. Então, é, não mexe, velho. Põe a motorista de direção então e põe, se tem 10 cliques, põe em 3 cliques. Pronto, é isso. Se não, 7,5, 10, se você for louco, mas 7,5, 7,5 tá bom se não regular regulagem aí. Se tem regulagem é 5, irmão, beleza? Beleza. Dificilmente o standard vai ter muita regulagem aqui em cima, tá? Então nós vamos direto para invertida, mas se tiver, use. No morceiro traseiro, se tiver retorno e compressão, use também, beleza? Beleza. Como que eu vou usar a compressão na dianteira. Se você é um cara que não gosta da mordida forte no freio, que ela dá aquela. Se você é um cara que. É... Bom, vamos nesse primeiro passo. Não gosta da mordida forte no freio. Aí você vai lá e vai fechar um pouco a compressão horário. Vai de meia e meia volta, certo? Você vai lá. Pega lá a chave de fenda. Tá? E olha o manual também. Aí, às vezes tem lá é... quatro quatro voltas você vai fechar ela inteira a compressão você fecha ela todos os idólicos você sempre fecha e vem abrindo a pré-carga diferente você abre e vem fechando por quê porque na pré-carga o quanto se você não tem um limitador de 5 cliques ou 10 voltas total o quanto você conseguir dar de volta no amortecedor ele vai dar você vai comprimir a mola ele vai até quebrar entendeu só que ele existe um padrão de onde ele para o hidráulico é o contrário, você fecha ele inteiro, que é onde você restringe toda a passagem de óleo, né? E vem abrindo, vem abrindo para você trabalhar o, a passagem do óleo. A moto sempre vem no meio, sempre. Tem seis, vai estar tá no três. O que, que é três? 6. volta, três. Tá três. Você entende, filho? E o retorno é a mesma coisa. Tem 8. sempre você fecha ele e volta. Então se, tem, se você lá na morte, chegou agora e fechou quatro voltas, é sinal que ela tem oito. ou ela tinha só seis, então ela já andava no meio. Ela já um pouco mais que o meio. Então você volta pro três. Você tá entendendo? É uma coisa bem louca. Se você não tem esse conhecimento, ou tem medo, não faça nada. Entendeu? Por quê? Você pode quebrar tudo. É. E se quebrar também. E nunca pega a show de fenda e força. É sempre com mão de boneca. Mão de cocô. É aqui, ó. Puta, forçou, não é, já solta o traçado e fala, nossa, cuidado que quebra. e você vai forçar o idade, vai quebrar tudo e acabou pra você, tá? Então é no doce, é no carinho. Bom, cara, o freio funda muito, não gosto. Fecha um pouquinho a compressão, você vai diminuir esse efeito, certo? Até um ponto que vai ficar bom pra você a frenagem. Só que o diminuir o freio dessa frenagem também pode complicar um pouco a entrada de curva. Porque a compressão também auxilia isso, é como se você estivesse pegando a moto e inclinando ela, tá bom? ela precisa trabalhar, se você fecha muito a compressão, ela não entra para dentro da curva, ela fica mais difícil aí você vai ter que abrir um pouquinho né, a compressão para daí ficar mais fácil a entrada então você vai chegar no meio termo entre frenagem e entrada de curva, e isso vai ser a compressão e o retorno? O retorno ele acontece do meio para o final da curva como assim? Porque o retorno é onde volta a suspensão para o autor original dela quando ela faz isso, ela empurra o pneu pro chão, dá a gripe e volta a moto para curva. Então, se do meio para curva, você, se... cara, resolvi aqui minha frenagem, vou acelerar e a moto espalha e não volta mais. É, a compress... é o retorno que tá lento. Então o retorno tem que estar tá mais rápido, forçando mais o pneu para ir lá, ó, forçar ele no chão e voltar a moto para cá. Então, se ela espalha do meio para o final e não vem do jeito que você queria, você vai ter que deixar o retorno mais rápido, tá? O retorno, por exemplo, às vezes o cara vai lá e principalmente o amortecedor traseiro. Força o amortecedor de direção, porque tem muita chimada nas transições. Por quê? Porque às vezes o cara tá com o retorno do amortecedor traseiro tão lento que ele não volta, é que quando o cara vai para o outro, a frentes faz isso aqui, assim ó. Dá aquela estimada, e porque o retorno não voltou, não botou a frente no chão. E aí o cara acha que o amortecedor de direção, não, o retorno traseiro tá lento. Então às vezes você precisa, se a moto estima muito daqui para cá, daqui para cá, você precisa aumentar um pouco o retorno da traseira, para deixar a frente no chão, quietinha, entendeu? O efeito da traseira e da dianteira retorno é a mesma coisa. Aonde que você sente mais cada qual na demora? A dianteira você sente mais na hora que você entra na curva desacelerando, porque está todo o peso quase nela e ela demora espalhando. E quando você retoma o acelerador, a dianteira demora um pouquinho mais a dianteira e a traseira você sente mais quando você retorna totalmente o acelerador e ela continua querendo espalhar para fora. Aí é o traseiro que está bem lento, entendeu? Muitas vezes as reações da frente estão tá envolvidas na traseira. A compressão traseira é a mesma coisa, se você freia, usa a redução tal, e ela senta muito, ela fica mais pouco balzão, tal, não sei o que, é interessante você dar um pouquinho de compressão na traseira para ela ficar um pouquinho mais firme, certo? Para ela vir um pouquinho mais. Então, é, esses foram apenas dois detalhes, três detalhes que eu estou falando para vocês de muito mais que acontece numa suspensão. Eu estou só passando o básico para vocês entenderem um pouquinho, tá? Porque o, o assunto suspensão, ele rende uns 20 vídeos, tá? Se você não variou nem as calibragens que eu passei para você nos vídeos, não adianta você mexer em suspensão ainda. Tem mais essa. O primeiro você cimenta as calibragens, cimentou, achou, se encontrou, fez uns 10 olegas, aí você começa a brincar com a suspensão um pouquinho. E isso, principalmente, na pista. Na rua é mais difícil essa necessidade, tá? Por quê? Porque eu mandei uma cota com as minhas motos de rua e nunca mexi em nada. E a moto funcionava. Então, é, dependendo do estilo da pilotagem sua e do nível que você tá, a suspensão um pouco importa também, tá bom? Isso é muito importante. É, por isso que eu falei também da bomba de freio, às vezes eu falo, pô, o cara põe uma bomba bem, o cara não sabe nem andar, ele vai brecar, já para aqui, tem que acelerar para cá, e aí o cara, em vez de andar para frente, ele anda para trás. E tem o melhor freio do mundo, pra quê? Se você não chegou até a necessidade de usar o melhor freio do mundo, né? Então tudo passo a passo. Eu acho que daí que você tem um, um ponto bacana. Beleza, filhos? Beleza. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharam legal, eu posso fazer uma garagem mostrando o efeito na motocicleta nas duas que eu consegui deixar mais ou menos próximo a situação. Together, filho, filha. Aguardo o próximo.